Olá, eu sou o professor Paulo Sérgio Oliveira, professor de Constelação Familiar, professor de xamanismo, e venho aqui através dessa imagem, desse vídeo, atemporal, porque vai chegar em você no momento certo, explicar sobre o que é ser um constelador ou um facilitador de constelações, que é a mesma coisa. A minha formação em constelação traz de diferencial. Não é melhor, não é pior. Traz diferenciais. E traz de diferencial o aprendizado de Bert Hellinger, o aprendizado da Universidade de Samadeva, de um outro autor de constelação, Idris Lahore, do xamanismo e da experiência de campo, com ferramentas criadas, desenvolvidas. Sim, eu não me considero um professor, um constelador somente. Eu sou um pesquisador, por ser apaixonado pela constelação familiar. Eu pesquisei fórmulas, errei em muitas, acertei em outras. E é esse desenvolvimento que quero levar. É isso que leva aos meus alunos. Cada aluno tem uma característica. Exploramos a característica de cada um. Para não ter uma coisa pasteurizada, como aconteceu em algumas escolas de constelação. Você traz a sua força, o seu empoderamento, a sua característica para a nossa escola. São mais de 60 turmas formadas, mais de 900 alunos qualificados. Sim, temos uma certificação super respeitada hoje. A certificação 2, nossa, ela tem é o único curso intensivo que tem uma certificação em extensão universitária, que é reconhecida pelo MEC. Se nós galgamos esse lugar, nós chegamos até aqui. Mas eu não vendo certificação, eu vendo qualificação. E mais do que qualificação, eu vendo uma experiência completamente transformadora. Eu entrego uma experiência. E é isso que eu fui percebendo com todos esses alunos que passaram por nós. A questão não é financeira, já que nós fazemos um movimento de constelação familiar e xamânica. Nós entregamos ferramentas diferentes, acrescentamos o empoderamento para o constelador com a força do xamanismo, criamos um campo com vários níveis de ferramentas, fechamos um campo, destravamos um campo com essas Ditas ferramentas. Eu convido você a vir conhecer, a conversar com qualquer um dos meus alunos, a conhecer a nossa história, o nosso empoderamento, a nossa espiral, a nossa egrégora. Como eu disse, a questão não é financeira. O que a gente entrega em nível de custo-benefício, curso nenhum hoje entrega. E mesmo assim, as pessoas que me provam que realmente elas têm vontade de vir para esse universo, de vir para a vida, de prosperar, como terapeuta, a gente aceita, a gente acolhe, para que a gente possa ajudar essa pessoa a desenvolver. Sim, porque na área terapêutica a gente vê um histórico muito, muito diferente do que se passa por aí. São poucos os terapeutas que galgaram uma posição de destaque, uma posição de sucesso, uma posição de independência financeira. Por quê será? Será que é porque alguns curadores vêm para a área de cura, né? para a área terapêutica, para fugir do sistema? Óbvio, se eu estou fugindo de algo, eu estou fugindo da dor. Aquilo me desempodera, eu não vou prosperar aqui. Será que essa pessoa que vem para a área terapêutica, ela vem em busca da cura da sua dor, pessoal? Essa sim, essa pode preencher o seu vazio aqui. Quais são as crenças que essa pessoa que vem para a área terapêutica tem com o dinheiro, com o sucesso, com o merecer, com o ajudar? Será que ela não está presa no arquétipo do herói, querendo salvar todo mundo? Eu costumo palestrar também para terapeutas, para falar de como galgar o sucesso nessa área porque um médico pode ter sucesso, um advogado pode ter sucesso, um profissional liberal pode ter sucesso e um curador não. São crenças inconscientes que as pessoas trazem. Isso também é muito importante. E esse empoderamento vem também da presença. Eu escutei vários alunos me dizerem, Paulo, o que eu mais aprendi no seu curso, na sua formação, foi a estar presente, a me empoderar da vida. Eu convido você a vir conhecer esse universo, a participar dos nossos grupos, da nossa egrégora, do nosso esvaziamento das questões inconscientes que tiram a gente da plenitude. Venha conhecer esse novo patamar de opções, de possibilidades da vida. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, assim falei, Raul.